Oi! Eu sou o Gabriel Jordan, do arroba.hjtrdi. Recentemente, há muita especulação em cima do meu nome. Muita gente veio me perguntando muitas coisas sobre as minhas unhas. Muita gente tá perguntando por que, que eu parei de fazer vídeos de unhas aqui pro canal. Tem gente perguntando por que, que eu cortei as minhas unhas. Tem gente perguntando se eu coloquei unhas de gel. Tem muita gente perguntando muita coisa. E hoje eu vou falar pra vocês toda a verdade e tudo o que aconteceu e me separou durante um tempo desse meu lado produtor de contas.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 Ah, né, gente? Vamos trabalhar com dados. Meu último tutorial de unhas propriamente dito, feito nas minhas próprias mãos, foi publicado dia 7 de abril de 2021 em que eu estava com as minhas unhas enormes gigantes. Desde então eu não publiquei mais nenhum tutorial de unha nas minhas próprias unhas. Fiz as unhas de outras pessoas aqui no canal, publiquei vídeos de comprinhas. Por algum motivo, muita gente estava perguntando, estava especulando se eu tinha desistido de fazer vídeos de nail art. E a primeira resposta é não, gente. Inclusive, esse vídeo aqui vai ter uma unha também, tá? Então daí vocês tiram que a resposta é não. Me perguntaram bastante por que que eu cortei as minhas unhas. Gente, isso é procedimento padrão aqui no canal, né? No ano passado eu estive com as minhas unhas enormes, acredito eu que em maio, elas estavam gigantescas, e eu decidi simplesmente cortar elas porque eu queria um tamanho menor. Dessa vez eu estava com elas tão gigantes quanto no ano passado em abril, só que dessa vez eu não gravei um vídeo cortando pra vocês e aí todo mundo ficou na dúvida do por que que as minhas unhas estavam tão curtas. Gente, as minhas unhas estavam curvas, porque eu queria elas nesse tamanho a questão principal que foi a que eu mais recebi, o porquê que eu sumi durante dois meses né, dos tutoriais de unha aqui do canal gente, há mais ou menos um mês, acredito eu, eu sofri um acidente doméstico, Né, eu sofri uma queimadura de segundo grau no meu braço o que que aconteceu? eu tava manuseando um líquido muito quente e acabou que ele caiu pelo meu braço inteiro, porém nessa região aqui bem perto da minha mão, abriu uma queimadura de segundo grau, queimaduras de segundo grau são muito sérias, não cheguei no hospital porque a extensão da minha queimadura foi pequena mas se tivesse sido maior, provavelmente eu ia ter parado no hospital. E por conta dessa coisa visual mesmo, gente que tava uma ferida aberta, não achava legal, eu não achava de bom tom trazer um tutorial de unha aqui no canal com a cicatriz aparecendo o tempo inteiro sabe? Não é na mão, mas é próximo da mão. Eu não quis mesmo gravar durante esse período, eu queria que a minha pele estivesse completamente cicatrizada e também eu não queria cobrir as minhas cicatriz com roupas e tal, porque esse tipo de queimadura, queimadura de segundo grau, não pode ser coberto nem com curativos e nem com roupas enquanto você tá no processo de cicatrização. Na verdade, você só fica usando umas pomadas de uso tópico. Enfim, gente, foi um acidente doméstico bobo que aconteceu comigo. Eu também recebi uma dúvida que essa aqui é mais engraçada, gente. Pra mim parece até piada. De algumas pessoas perguntando se eu cortei as minhas unhas e coloquei unha de gel. Bom, eu realmente cortei as minhas unhas, né? Elas estão mais curtas, assim como eu falei pra vocês. Mas tem gente perguntando se eu coloquei unha de gel porque eu apareci com essas esmaltações de baby boomer. Meu Deus, meu gloss, Tá borrando, que horror. Aí eu hein, gente. Vocês nem pra me avisar, né? Enfim, tinha gente que tava perguntando se eu tava usando unha de e se eu tinha abandonado as unhas naturais. Gente, isso é baby boomer. Eu já ensinei isso aqui no canal, cara! Pelo amor de Deus, gente, minha unha natural aqui no fundo, tá? Sem mistério. Inclusive, vou até linkar o tutorial aí da unha Baby Boomer pra você aprender a fazer essas esmaltação aí nas suas unhas também, tá? Bom, chega de falação, chega de besteira. Vamos para nail art de hoje. A nail art que eu vou fazer, na verdade, não é uma nail art original, é uma recriação que eu vi no TikTok da tiktoker Mari.menzani, né? Eu vou colocar uma foto da referência aqui na tela e hoje eu vou tentar recriar ela aqui com vocês, mas primeiramente eu vou. Vou tirar essa unha baby boomer minha aqui, gente, que tá tão velha, acho que já deve ter sei lá uns 5, 6 dias que eu tô usando essa unha, o que pra mim é muito. Então, gente, tô de volta. Já estou com as minhas unhas limpinhas. E assim como vocês podem ver, elas estão com um leve brilho. Porque pra economizar tempo, eu já apliquei a minha base fortalecedora. Eu nem vou passar por esse passo, porque literalmente todo tutorial de unha, eu faço isso, né? Tô usando a mesma base, a fortalecedora da Impala. E a gente já vai passar pra pintura, né? Pra base da nossa nail art. Com esse belíssimo esmalte nude aqui, eu tô usando o tutu cremoso da linha Impala Bailarina. Que é uma adição recente aqui minha coleção já fiz uma camada em uma mão né fora das câmeras e vou fazendo aqui a primeira camada dessa outra mão com vocês. E, gente, falando sobre o meu corte de unhas, enquanto eu tô aqui palitando a unha, né? Às vezes, alguns de vocês ficam muito chocados ou muito tristes quando eu corto as unhas. Mas, gente, não esqueçam daquilo que eu sempre falo pra vocês. Unha cresce. É igual cabelo, tá, gente? Eu sou a prova viva de que unhas crescem e crescem bastante. Então, assim, quando eu corto as minhas unhas, não achem de forma alguma que eu tô abandonando nem o nail art ou que eu não quero mais saber de unha de jeito nenhum, gente. Bom, gente, esse aqui é o resultado de uma camada do esmalte tutu cremoso de Impala. Aqui na outra câmera, pra quem quiser como referência. Já vou fazer a segunda camada nessa mão aqui, que eu havia feito fora das câmeras e já está seca. Porque apesar desse esmalte ser muito bonito, ele necessita de uma segunda camada, na minha opinião. Bom, gente, esse aqui foi o resultado de duas camadas, né? Eu já limpei os cantinhos no pincel, que vocês sabem que é o método que eu mais gosto, né? Eu tô bem satisfeito com esse tom de nude. Tô aqui com Noite Escura, da Ludurana, que é um esmalte preto que eu gosto bastante. Vou pingar um pouquinho dele aqui na minha placa de metal. E eu tô usando o pincel do Kit de Unhas Profissional da Macrilan, né? O número 02. E, gente, eu vou torcer pelo melhor, né? Porque eu, sinceramente, não sei nem o que eu vou fazer aqui nessa mas vamos lá, ela começa tipo curvadinha. Definitivamente, a minha não ficou igual a da Mari. Mas eu achei bonita, gente, mesmo diferente. Vou envelopar aqui os cantinhos. E assim como ela, ela intervalou preto e branco, né? Gente, a preta foi até tranquilo pra fazer, né? Tô preocupada com a branca, então vamos deixar a branca pro final, né, gente? Que branco dá trabalho. Vou fazer nos dedos mínimo e polegar preto, assim como ela fez, tá? Então eu vou logo cuidar disso. Eu espero que fique parecido com esse desenho aqui que eu já fiz. Né? Bom meninas, o que estamos achando? Estamos amando ou odiando? Eu estou assim uma certa dúvida ainda Eu acho que eu fiz a do dedo mínimo fina demais em comparação com a do dedo médio Mas vou seguir em frente, vou o polegar também Bom, gente, até o momento eu tenho essas três unhas aqui, né, as pretas Eu vou tentar fazer na mão direita com a minha mão esquerda Que é um problema, né, já que a minha mão dominante é a direita e não a esquerda Mas eu vou tentar fazer fora das câmeras esse mesmo processo E eu volto pra mostrar pra vocês, né, gente Seja o que o destino quiser, gente Porque eu sinceramente não sei como é que vai sair nessa mão Bom, gente, voltei, fiz o detalhe na outra mão, né Nas mesmas unhas ainda, as pretas, ainda vou fazer nas brancas Que eu tô com muito medo, porque eu acho que vai ser mais difícil mas olha só como ficaram os cantinhos ficou diferente da inspiração né, da Mari mas eu gostei bastante, sinceramente eu tô feliz com como essa unha tá ficando espero que a unha branca não cague tudo gente, aproveitando que eu tô no meio desse tutorial aqui se você ainda não me segue nas minhas redes sociais corre pra me seguir que nas minhas redes eu posto vários conteúdos extra, tá? nem todo mundo que me acompanha aqui pelo canal sabe disso mas pra você ficar por dentro de todas as minhas dicas, truques, makes, vídeos, dicas, conteúdos me segue nas minhas redes Principalmente no Instagram e no TikTok Tudo em arroba gajo.rd, Tá certo? Então vamos lá Espero muito que não precise de uma segunda camada Porque eu não tô afim hoje Mas talvez precise, hein, gente hum, KKKKK Bom, gente, fiz duas unhas brancas. Já dá de ter uma ideia de como o resultado final vai ficar. Infelizmente, eu tô achando que uma segunda camada de esmalte branco por cima desse desenho não é apenas uma vontade, é uma necessidade, tá? Pra ficar mais harmonioso, assim como vocês estão vendo, não ficou 100%. Então o que, é que eu vou fazer? Eu vou deixar essa primeira camada aqui assentando enquanto eu faço esse detalhe branco nessas outras duas unhas aqui que estão faltando. Bom gente, estou de volta, segunda camada do detalhe da unha branca já finalizada já limpei os cantinhos, já aguardei elas secarem um pouquinho então agora é hora de eu finalizar esse meu trabalho usando uma top coat vou usar o verniz extra brilho da Impala, que é um verniz que eu gosto bastante e eu vou aplicando, né, começando por essa unha aqui que eu tinha dado uma leve amassadinha Eu sempre falo que não é pra ter miséria na hora de passar Top coat, não é pra ter miséria mesmo Mas eu tô passando assim, muito hoje Porque eu não quero que nada da art levante Eu tô com medo do esmalte branco, principalmente, levantar Mas o esmalte preto seria pior ainda se ele levantasse, né? Porque ia manchar tudo Mas tá ficando muito lindo, gente! Eu tô amando! Então pessoal, esse é o resultado final da nail art que eu trouxe hoje aqui para vocês. Lembrando mais uma vez para vocês que eu fiz essas unhas inspiradas nas unhas da Mary Ponto no TikTok. Não ficou igual, né? Mas no final das contas eu gostei bastante da ideia. Então eu quero que vocês me contem aí nos comentários se vocês gostaram dessas unhas aqui, o que que vocês acharam, se vocês usariam ou não. Espero que eu tenha clarificado toda essa situação, né, gente, do porquê que eu sumi durante dois meses, né? Se você gostou do vídeo de hoje, já vai deixando o seu like aí embaixo. Se você for novo por aqui, seja bem-vindo Já se inscreve aqui no canal e ativa o sininho de notificações Pra não perder nenhum vídeo novo Aqui no canal tem vários vídeos de maquiagem, unhas, beleza Tem muito conteúdo incrível Então já se inscreve, sai rolando aí no canal Que eu tenho certeza que você vai encontrar conteúdos que você vai amar Conteúdos que você vai amar não somente aqui no canal Como também no meu Instagram, Twitter e TikTok No Instagram tem sempre fotos e vídeos no feed Tem muitos stories, tem reels No TikTok tem vários conteúdos incríveis, gente Inclusive, estamos quase chegando aos 100 mil seguidores. Faltam mais ou menos uns 5 mil seguidores. Então, gente, se você ainda não me segue no TikTok, corre pra me seguir lá, que lá tem muito conteúdo legal, tem muito conteúdo que não chega aqui no canal. Então, pra você ficar por dentro de tudo, né, amigas íntimas comigo, corre lá pra me seguir tudo em arroba Não se esqueça de compartilhar esse vídeo e o canal com os seus amigos. Gente, faz toda a diferença quando vocês compartilham um vídeo aqui do canal. Manda link aí em grupo pra sua família, pros seus amigos assistirem também. Com tudo isso dito, eu acredito que nós já estamos chegando